pessoal, hoje mais uma live no Chico, a live de junho, meu querido amigo Tato Sabe, mais um bate-papo, aprender bastante com ele, vamos guardar que ele, que ele entra para a gente começar Opa! Boa noite, Tato. Boa noite, vai Tudo bem, amigão? Bem, e você? Tudo bom? Ah, graças a Deus. Desculpa, bati o pé aqui sem querer. Tudo bem, o som tá bom? Tá muito bom. Tá me ouvindo bem também, tá amigão? Tô ouvindo bem. Coloquei um fone aqui pra te ouvir De fone pra não dar reverb aqui na voz, pra não dar delay, né? Então, tô falando aqui no microfone e acho que vai ficar bom. Que legal, bom. que gostoso estar com você aqui, vai Que delícia, amigão. A recíproca é verdadeira. O Tato, é, pessoal, hoje é a live de junho, né? É com o Tato Sabe. Tem nem que falar do Tato, é um grande amigo, né? Dentista, estudioso da doutrina física. E através do seu canal, pessoal, o tá, Tato tem um canal no YouTube, que bomba. É, Tato Sabe Espiritismo, Ciência e Filosofia. Tem trazido bastante conhecimento pra gente sobre a nossa doutrina, né? Quem puder, segue o canal. E, ó, pessoal, é, é, hoje, então, a gente vai falar Sobre a evolução dos espíritos, né, Tato? É verdade, vai Primeiro, eu queria te agradecer, tá? Por você ter aceito o convite, participar mais uma vez da nossa live no Chico. Todo ano, é, é assim, meio que um mês tem que ser pra você, né? Ah, ser... Miguel, é uma honra pra mim, viu, vai aí. Poxa vida, ser amigo seu, participar desses trabalhos, fico muito feliz quando você me convida, e pela generosidade pessoal do Ivaí, em sempre reconciliar o horário, me ajudar ali, porque, nossa, como dizer, corrida é a vida. Coisa. Mas de coração te agradeço, meu irmão. É, geralmente a gente faz às 20 horas, pessoal, mas o Tato hoje tem um outro compromisso, né? E aí a gente tem é... o horário para que, que ele possa atender a gente e atender o pessoal de Araraquara também. Fica bom para todos. Isso mundo. mesmo, Ivaí. É, e, e foi o um prefácio do livro, vai que vai ser o Ab Cristo. Não tinha outra data, meu. Caiu bem nesses outros envolvidos, eu te pedi, você generosamente. Aceitou o seu horário das seis. Que coisa linda! Que legal! Tá, vamos lá então? Vamos, lá, vamos nessa! Progressão dos Espíritos Como um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a evolução é para o Espírito uma dádiva de Deus, permitindo o progresso constante da criatura em sua jornada. Deus, em sua sabedoria e justiça, criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, desprovidos dos recursos e conhecimentos dando a todos idênticas oportunidades de buscarem por si mesmos a perfeição. As diferenças intelectuais e morais observadas entre os Espíritos são decorrentes da posição evolutiva por eles alcançados. Os bons Espíritos o são porque já alcançaram pelo seu esforço, um degrau a mais né, elevado na escala evolutiva. E os inferiores dão o são, para sempre, estando a estes reservados a mesma possibilidade de melhoria dos demais. Não há privilégio da parte de Deus que conceda a todos os espíritos as mesmas faculdades, as quais poderão ser aprimoradas através das reencarnações. Os chamados anjos e demônios não são seres criados à parte, por capricho de Deus, mas sim irmãos nossos. Os primeiros já atingiram condições espirituais muito elevadas e os segundos por transgressão deliberada, as leis divinas permanecem temporariamente na perversidade. Embora estagiando nos mais variados pontos da progressão espiritual, a todos os espíritos está reservada uma meta maior, conforme nos alerta Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Que texto maravilhoso, velho! Que coisa linda! Quanto aprendizado nessas poucas palavras! E aí, Tato, nós temos a escala, né? Os espíritos são, são criados simples e ignorantes, todos iguais, né? Nós Exatamente. Jesus, Jesus é o nosso modelo e guia, o maior espírito que veio à Terra, né? Então, quando a gente estiver falando da evolução espiritual, isso inclui Jesus também, porque ele também foi criado por Deus, então, como espírito simples e ignorante, e como ele falou que nós poderíamos ser como ele é, né? Então, tudo isso. que a gente estiver falando em evolução dos Espíritos, como Jesus é o nosso modelo e guia, né? o maior Espírito que teve na Terra, que pisou no nosso planeta, Jesus está incluído, então, nesse bate-papo nosso aqui. Tá. Está sim, assim, todos os Espíritos, sem exceção, são criados do mesmo modo e por isso não há injustiça. Isso é uma coisa, olha só, que é o ponto-chave que me fez agradecer muito a Igreja Católica, mas seguir meu caminho, Agora, como espírita. Por quê? Porque eu não conseguia aceitar que Jesus era um ser à parte. E não é aceitar por rebeldia, não. Eu, não. eu não conseguia encontrar uma explicação plausível. Então, sim, todos os espíritos, incluindo Jesus, Buda, Krishna, alto nível de espiritualidade, passaram pelo processo que estamos passando. É o processo da evolução humana. E isso, para mim, é tão bonito e justo e amoroso. Por quê? Porque Deus cria seus filhos... E com a possibilidade, como você leu, da reencarnação, nós vamos progredindo. Veja, mesmo que você e eu não tenhamos feito nada de errado, vamos dizer, você não, nunca maltratou, nunca roubou, nunca fez nada de errado, você não conseguiu evoluir o suficiente em inteligência, em ciência, porque não deu tempo, não, não é falta de vontade, não dá tempo de chegar ao tal espírito como Jesus. É como se eu quisesse que um aluno, no primeiro ano de medicina, já conseguisse entender tudo e resolver todos os problemas. Então, o que acontece com nós em relação a Jesus, a nossa diferença, é que ele já estagiou muito mais do que nós. Chegou a um nível evolutivo, onde nós ainda estamos muito distantes, mas com todas as chances de nos tornarmos seres perfeitos. E isso é muito bacana. Quando você fala falei, de progressão dos espíritos, Pessoal, tem uma parte no livro dos Espíritos exatamente com esse título que o Ivair deu, Progressão dos Espíritos. Ele começa logo após Kardec ter apresentado para nós o que chama-se Escala Espírita, que é como uma classificação de hierarquia espiritual que envolve o conhecimento moral, toda a bondade, todas as virtudes que um ser humano vai adquirindo, e o conhecimento ou o desenvolvimento da inteligência intelectual, que é a parte da ciência. E você pode perceber que realmente são dois caminhos distintos. Eu posso encontrar um homem muito inteligente e bom, como eu posso encontrar um homem muito inteligente e mal. Eu posso encontrar um ser humano pouco inteligente, pouco instruído e bom, e posso encontrar um ser pouco instruído e mal. Então você percebe que são dois caminhos que se evoluem. E na escala espírito, é, espírita é mostrada isso que o Ivaí comentou. Mas olha só que importante essa questão do Ivaí falar de simples e ignorante. Na questão 114, a primeira questão após Allan Kardec dar o título de progressão dos espíritos, Kardec fez uma pergunta muito importante. Ele perguntou, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Quando a palavra aparece natureza aqui, tem um sentido muito importante, porque Allan Kardec usa essa mesma palavra na questão 4 do livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim, podemos conhecer a natureza íntima de Deus? Então ele quer saber assim, do que é formado. A pergunta aqui, ele quer dizer, os Espíritos que são bons, são diferentes dos que são maus por natureza? É como se eu falasse, eu fiz um café para o aqui, aqui em casa, mas aquele pó era ruim demais, Evaí. desculpa. Não deu para fazer. A natureza daquele não já é muito ruim. Então, por mais que eu tente, a matéria-prima torna impossível. É isso que Kardec quis saber. Se a diferença... Pode que Jesus tenha sido feito de uma substância diferente da minha e do Evaí, e por isso é que ele é quem é. Mas o Kardec perguntou isso, e a resposta é assim... São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, não tem nada de diferente. O Ivaí, Jesus e o Tato são feitos da mesma maneira. Mas como, como que pode ser tão diferentes entre si? Dois lá meio parecidos, Tato e Ivaí. Mas o Cristo, o Jesus é muito diferente. É que ele evoluiu, o seu espírito... coisa que o vai e o Tato... ainda não... não por maldade... não deu tempo de fazer... Não, nós não tivemos a condição de chegar até onde o Cristo... eu tenho confiança... Ivair, que o Cristo não foi criado no mesmo dia que você e eu... não é possível... que ele abriu essa distância tão gigantesca... até pode... mas o nosso vai, ele colocou muita distância em cima da gente... e eu estou tentando melhorar... você também... você sabe... nós estudamos... a gente quer ser bom... A gente quer ajudar as pessoas. Como que ele conseguiu fazer isso tão rápido? Então, suponham que é um irmão mais velho, que quando a gente nasceu, ele já estava formado, já era um ser evoluído demais. Por isso essa questão. Então, olha a próxima, me interrompa, meu amador, hora que quiser. Mas esse assunto é maravilhoso. Tá, Duas... só, só, Oi, querido, pra... diga lá. Uma parte aqui nessa, nessa questão, só para dar uma sequência. Eu claro. Só, é, é, a Terra, a Terra, planeta a, a Terra, segundo a ciência, os Espíritos falam o que mais, né, Tato? Tá? Mas a ciência é, é, fala que ela tem quatro, mais ou menos 4 bilhões e meio, 4 bilhões e setenta. Se Jesus já era o verbo ali, Jesus estava com Deus na criação, Jesus, no mínimo, já tem essa idade, pessoal. Então, pois é. eu acredito que eu, o Tato e quem meta é, está nos assistindo, por estarmos aqui num planeta de própria criação, ou somos muito atrasados, assim, bem atrasados, retardatários mesmo, Isso. Ou, ou é o que o Tato falou, nós fomos criados bem depois. Né? Exatamente, estamos, estamos seguindo a, esca, a escada da evolução, né, Tá? Excelente é comentário, amiguão. É isso mesmo. Nós estamos aqui fazendo o que podemos para conseguir. Mas a distância nossa de Jesus não é assim. Ah, ele, eu, eu amando mais. Não, a hora que nós melhoramos bastante, nós vamos sair de uma ordem de espíritos imperfeitos para a ordem dos bons. E tem chão para ser espírito bom. E tem muito chão para ser espírito puro, que é a classificação, que já já a gente entra nela. Mas aqui o Iva então, comentou, ó, Kardec parece fazer a mesma pergunta. Doze espíritos, uns teriam sido criados bons e outros criados maus? Jesus, é, Kardec está tentando encontrar uma explicação para tanta diferença assim. Porque vai, nós conseguimos aqui, se quisermos, fazer mais ou menos uma escala eu posso pegar, então, como você já falou, o ser mais evoluído em moral e inteligência é Cristo, é Jesus, está lá. Eu posso pegar um ser mais evoluído possível, não vamos citar nenhum nome, mas eu tenho lá um ser muito malvado, muito sem conhecimento, e eu pego, então, essas duas extremidades, eu tenho o, o mais alto e o mais baixo, e consigo ir colocando mais ou menos, ó, Vamos colocar nós aqui no meio termo, entre Jesus e esse ser tão ruim. Nós não somos tão maus, nem tão bons. Mas o Chico Xavier não pode ser colocado também como um Cristo, a Madre Teresa. Então ele está mais alto que a gente, mas mais baixo que Jesus. Ah, e um outro aqui que eu posso colocar, que esteja mais atrasado que nós. Ah, alguém que eu considere malvado para a sociedade, violento, interesseiro em coisas ruins. Ele não é também tão mal quanto aquele que eu coloquei, mas ele está Então, você consegue notar, você consegue perceber essa escala acontecendo, na nossa opinião. E ele perguntou isso, e a resposta é sublime. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. Note, vai, que é importante falar que o simples aqui é o oposto do composto, é o contrário do que já está aglomerado. Se eu pegar a, a parte da água, eu entendo que tem uma molécula para formar duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Já não é mais um, uma coisa simples, não, não é um elemento único. Então, essa complicação é muito depois do que somos criados. Não é assim que Deus se concentra e de repente tup, sai mais um espíritozinho com seus braços, as perninhas. Tup. Não, não, isso já está muito adiantado. A criação, quando se chama simples, é aquilo. É tão fundamental, pessoal, que é indivisível, não há mais o que simplificar ali. Seria uma partícula elementar na parte da matéria. Só que ela vai ganhando perfeição, ela vai evoluindo, ela vai melhorando, até que chega um ponto, então, de nós não sermos mais tão simples. E este ignorante que fala, esse ignorante não é naquele sentido de... É, um chucro, um bronco, um mal criado, mas que era um ignorante mesmo. Nossa, olha o jeito que ele responde para a mãe dele. Não, não é esse sentido. É no sentido de vazio, sem conhecimento, um caderno em branco, um HD sem nada estar tá instalado. Nós somos criados assim, todos nós, incluindo Jesus. E vamos ganhando perfeição ao longo da evolução. Então, olha que interessante. Nós estamos participando de um processo evolutivo. E todos nós já tra trazemos conosco grandes virtudes, grandes habilidades, muitos talentos. Que eu falo, Nossa, eu nunca treinei para conseguir fazer bem isso. E consigo fazer. Conseguido em outras oportunidades reencarnatórias. e outras dificuldades enormes. Falo, Nossa, que dificuldade que eu tenho para fazer isso. Que medo que eu tenho para conseguir aquilo. E isto também mostra para gente que eu tenho que me desenvolver. Conseguir. E vai aí. Dá passar a gente passar para outro assunto, para o seu comentar. Sabe o que no livro dos Espíritos, pessoal, mais eles falam de ser uma parte é, que aproveitamos bem esse progresso, é passar sem murmurar, sem ficar lamentando, sem reclamar a dificuldade. Eu gostaria de aprender a tocar violão, mas tem uma dificuldade. Não vou ficar reclamando então vou me dedicar o máximo que posso, vou melhorando, vou conseguindo, para que a gente consiga evoluir. E essas reclamações não é assim, por exemplo, nossa, eu estou sentindo uma dor aqui no meu peito, de repente começou, não, não reclama não, fica quietinho, nem fala para ninguém, não, reclama para você no médico, vai lá, vai atrás da, do que é isso. Agora, o não reclamar é assim, já está medicado, já, já tá tratado tá, tá, tá, e fica mal dizendo a vida, já está de uma maneira feita o que só pode ser feito e reclama do trabalho, reclama do clima, você não está aproveitando para lapidar. Então, o nosso progresso será bloqueado, atrapalhado quanto mais murmurarmos. Então, pega um pouquinho o ar só para ligar ali. Tá esquentando aqui no estúdio. Mas é legal demais. É, é, é muito bacana esse, esse pensamento. Agora, pessoal, podemos comentar umas coisas que é interessante que o Ivan até me colocou. O Allan Kardec, quando então ele recebe essa informação, ele busca classificar os espíritos, ele procura colocar numa ordem mais ou menos os espíritos para nós entendermos onde nós estamos, quanto o caminho ainda está faltando e é muito sincero, muito profundo o que o Cristo é, representa para nós e quanto é possível chegar até lá. E ele, então, classifica todos os espíritos do universo. Olha a profundidade. Todos os Os que estão encarnados no planeta Terra, os que estão desencarnados, mas ligados ao planeta, os que moram em outros planetas, desencarnados ou encarnados, todos nós temos esse mesmo tipo de evolução. Caminhar pelo caminho moral e intelectual. Nós precisamos conseguir isso. E ele, então, coloca três ordens de espíritos a terceira ordem, ou chamados espíritos imperfeitos, os da segunda ordem, que são os bons espíritos, e da, terceira, e da primeira ordem, que são os puros, os que já não têm nem necessidade mais de encarnação ou de reencarnar. E basicamente dá para perceber umas características exclusivas de cada ordem. O de terceira ordem, por exemplo, que é o mais simples, os mais atrasados, não atrasados no sentido de serem assim, nossa, Deus criou todo mundo e você ficou para trás. Não, os que ainda não chegaram lá. Não tem problema nenhum estar nessa ordem. Eu sou muito feliz de ser um espírito imperfeito, buscando ser melhor. Olha só que legal, Ivaí. Qual é uma característica geral do espírito da terceira ordem? Predominância da matéria sobre o espírito. Essa característica é muito importante entender, pessoal. Predominância da matéria sobre o espírito. O que significa? Significa que quando eu estou com fome, eu fico mal-humorado. Característica legítima de um espírito imperfeito. Significa que quando eu sou contrariado, eu fico muito triste. Significa que quando não dá certo o que eu planejei, eu rompo a amizade. Então notem que a matéria, ela domina o meu espírito. Quando eu estou encarnado, eu sou falível. Eu treinei no mundo espiritual como todos nós. Nós nos preparamos para nascer e ser bem-sucedido na encarnação. Mas, a hora que eu estava encarnado, eu percebi o quanto eu ainda cedo a esses desejos, a essas paixões que nos atrapalham. Se você quiser saber, pessoal, se você é uma pessoa do, de que ordem está... Veja se você sente ciúme, se sente raiva, se sente ansiedade, se tem vontade de fazer uma coisa que, nossa, te perturbou demais. Se você sente isso, você está na terceira ordem. E é natural, tudo bem, não tem problema. Às vezes a gente fala, nossa, eu sou muito atrasado mesmo. Não, tudo bem que somos atrasados, mas o problema é manter-se atrasado. É ficar naquela condição de nunca conseguir evoluir ou melhorar. Então... A característica, predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Essa, essa tendência a ser uma pessoa do mal. E habitar em nós ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Paixão, pessoal, é tudo aquilo que você às vezes é, faz coisas que atrapalham a sua saúde, que você perde a cabeça por causa de uma coisa. Por exemplo, futebol. Há apaixonados por futebol e ele então briga com o amigo, ele provoca, ele vai num jogo, ele perde a cabeça, ele entra em litígio por causa dessa paixão que altera o nosso emocional. Isso não é bom, pessoal. Nem ter paixão assim, fanática, por uma religião e brigar em nome de Deus, não, isso é uma paixão baixa, isso é uma paixão rasteira, não positiva. E o nós, classificados como espíritos imperfeitos, temos isso. Allan aqui então, pessoal, coloca para nós neste grupo cinco ordens, cinco categorias de espíritos que vão evoluindo e passando de uma categoria para outra. Como o Ivan me convidou para o estudo e eu sempre honro Quero honrar o convite, fazendo uma, um preparo para fazer isso. Eu fui estudar, vi palestras desse assunto, e vi realmente que é difícil pegar, ó, oh, o Evair está nesta ordem, está nessa classe. A ordem até tá tudo bem, é o espírito imperfeito. Por quê? Porque muitas das vezes você verifica em você coisas em uma classe, numa categoria, mas verifica também na anterior a ela. Então. É como uma transição, não há limite absoluto. Olha o que a Lin Kardec fala que é tão bonito. Que são como as cores de um arco-íris. Não há uma, uma faixa que delimita a, a, a transição. E vai, você tem gato, eu sei disso, eu também tenho, também tive um cachorro. E quando você observa que um animal, eu é só um exemplo que eu acho bonito, tem cores diferentes... Vai bem na emenda dos pelinhos que ele tem, você percebe que tem uns pelinhos, por exemplo, o guendo branco era parte branca, parte caramelo. Na União não era assim, ó, daqui pra cá só tem os pelinhos brancos, daqui pra cá só... não, é entrelaçado. Opa. Tem uns branquinhos nascendo em território caramelo ah. e tem uns caramelinhos nascendo em território branco. É mais ou menos isso as escalas. Allan Kardec dá o exemplo das cores do arco-íris. Muito mais sensato e bonito do que eu estou falando. Mas eu estou dando um exemplo de Gandalf branco, um dos nossos animais de estimação. Você percebe que não há é uma linha tão absoluta. É meio que misturada. Então olha só que interessante uma característica do primeiro grupo. E ele coloca de a décima classe, porque veja que bonito, ele coloca décima, nona, oitava, sétima, sexta, aí passa para o outro grupo e continua de outra ordem e continua contando essas categorias. Então a quarta, terceira, segunda, já está na, na ordem dos bons, mas começou na quarta, não é na primeira, é, não, não. Essas categorias, elas invadem os dois, os três grupos de uma vez só. O primeiro, esses nomes, foi dado por Allan Kardec. Ele coloca como a primeira ou décima categoria, a mais rasteirinha de todas, como Espíritos Impuros. Justamente para fazer um antagonismo aos Espíritos Puros, que é o mais alto nível. Há uma inteligência grandiosa aqui de Allan Kardec em nos ajudar nesse, nesse entendimento. Então, esses espíritos, eu de coração olho aqui e acho que eu já não estou mais nesta categoria. A mais rasteira das categorias, os espíritos impuros. Por quê? Porque, veja só, espíritos inclinados ao mal. Eu acho que eu não tenho essa inclinação, pessoal, e não falo isso por, por nada. Eu tenho uma inclinação, talvez o contrário, eu sou então tal, tento fazer coisa certa. Ah, mas você é. Cobra pelo trabalho. Sim, mas isso não é uma inclinação ao mal. Nós precisamos viver, nós precisamos trabalhar. É só uma confusão que fazemos. Agora veja o que ele continua. De qual ou do que fazem objeto de suas preocupações. Não é a minha preocupação ser vinculado ao mal. E não ao mal só por ver sofrimento dos outros. Um mal onde eu consigo fazer é, vantagens para mim. Não, não, não, não quero, não tenho esse, esse interesse. Olha, olha que bacana isso aqui. ó. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Poxa, não me identifico aqui de coração, então acho que não estou nessa. É bem grande cada um, então compensa que cada um estude, leia, procure entender e se colocar ali. Ó, nas manifestações, quando esses espíritos impuros se manifestam para falar alguma coisa, eles dão a conhecer pela linguagem deles, são grosseiros, eles não conseguem ter uma linguagem refinada, não são educados, são espíritos muito, muito rudimentares ainda. Esse é o espírito impuro, o espírito da primeira é, classe inferior, o primeiro é o décimo, a décima categoria ali um pouco mais evoluído, chamamos de espíritos levianos. Tem os impuros, tendência para o mal, tem toda aquela questão. E espíritos levianos, eles falam, ó, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo responde sem se incomodarem com a verdade. Ó, já chegou um pouco mais perto de mim. Não que eu respondo de tudo, e não que eu respondo sem me preocupar com a verdade, mas eu gosto de entender as coisas, e às vezes tento educar um filho, meio sem saber, mas falando que aquilo é o certo. É, mas eu não sou um espírito zombeteiro, eu não sou um espírito que, irrefletido. Então, concuo. Poxa, talvez eu não, eu não esteja nessa categoria também, Olha aqui, ó. gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de causar intrigas, de induzir maldosamente em erro. Se você faz isso, pessoal, não faça mais. Tenta sair dessa categoria, por quê? Porque o que você busca, que é o que o Evair busca, que é o que eu busco, é uma felicidade. Você quer ser feliz. E nós não queremos ficar nas categorias que trazem infelicidade. Se eu ficar numa categoria onde eu provoco esse tipo de situação, eu não provocando mais, saio desta categoria, saio dessa subclasse, para uma situação de ser mais feliz. E vai no original em francês, é que é bacana comentar. Quando ele fala que, é importante, que os espíritos bons da escala espírita, eles só desejam o mal. É, ele só, o, os Espíritos bons, perdão, só desejam o bem. Esse desejar o bem não é certo, como foi traduzido em algumas obras, assim, tem predominância no bem. Porque quando eu vejo o meu dia, que tem 24 horas, eu falo, predomina o bem. Não grandioso o bem, mas predomina a honestidade, predomina a boa intenção, predomina algo bom para a sociedade e para mim. Mas não é isso. Porque se eu entender assim, eu me classificaria como um espírito bom, onde há predominância do bem. Não é a parte do tempo eu faço o bem. Não, não é isso. É espírito que só desejam o bem. E o que é desejar o bem? É no íntimo seu você querer que dê certo, querer que funcione. Porque muitas vezes nós podemos estar vivendo uma realidade, mas não querendo muito estar ali. Eu posso estar tá fingindo que sou educado, eu posso estar tá me forçando para não, não aceitar um troco errado. Então, no íntimo meu, eu não tenho desejo, não bem, eu tenho desejo ao contrário, mas a minha vontade, a minha manifestação, não permite que eu faça o um erro. Então, eu sou um espírito imperfeito, tentando melhorar. Quando chegar o dia de eu não desejar mais mal algum, no íntimo, desejo, segundo o René Descartes, é o íntimo nosso, é o que queremos no íntimo. E vontade, não é a mesma coisa. Vontade é a ação daquilo que eu quero fazer. Mesmo que eu não queira, por exemplo, é, fazer um, ah, ir naquela festa, ou fazer aquela palestra, ou fazer aquela caridade, mesmo que eu não queira, eu posso ir lá, contrariar meu desejo de fazer. Ótimo. Então, eu tenho um desejo por uma coisa e uma vontade que manifestou outra. Elan que fala, mesmo que você veja um homem só fazendo o bem, só com boas atitudes, não é possível assim afirmá-lo que é bom espírito, porque no íntimo dele pode estar desejando outra coisa. Eu posso até fazer uma atitude que é boa, desejando que ele, ele aprenda com aquela dor. Então, desejando o mal, não é essa a classificação. Mas que interessante quando ele começa a mostrar aqui, ó. Oi, queridão, diga lá. É, a gente pode fazer uma analogia aí da questão de do, do, do uma criança mesmo, de um adulto, vai? Porque eu encontrei aqui, ó, eu achei bem interessante para comentar com você, você já viu, talvez, categorias de mundos, né? Você vê que não dá para você pôr um, um, um, um, um, um, um, um espírito, né, que inicia sua jornada num planeta primitivo. Aqui diz que são espíritos... Que inicia a sua jornada evolutiva, até a sétima classe, eles vivem nesse planeta primitivo. Né? Isso. Não seria como você pôr um, um, um, um, um espírito nessa, nessa categoria, nessa condição, por exemplo, no, no mundo de Toso Feliz. É então, verdade. Já sabe mais, né? Ele, a gente hoje, a gente pode dizer que dentro dessas dez classes, nós somos ali. Crianças ainda, crescendo Sim. e aprendendo, né? Porque Perfeito. os próprios mundos classificam também os espíritos, né? E é Sim. muito legal, e só inteligência divina. Há essa mistura, há, mas que nem. Já no mundo de provas e expiações, por exemplo, a décima classe já não tá, ó, aqui nessa tabela. É verdade, é verdade. É verdade. Aí você, vai na, você vai no, no, no de regeneração. Já é da, da, da, da sétima classe até a segunda. Olha, já no planeta de regeneração, nós já temos espíritos de segunda classe, né? De segunda classe e, e na segunda categoria isso né? De... Perfeito, amigão. Superiores, pô. Então, que legal. Ó, é, que, que, né? É verdade. Isso que o comentou é muito interessante. A nossa doutrina, pessoal, ela é muito coerente. Você vai notar que Analisando por esse ponto, eu vou está analisando também que os mundos progridem, e progridem sim, progridem, nosso planeta Terra está progredindo, ele está se transformando, saindo de um planeta prova-expiação, passando para um regenerador. E quando vai ser esse dia de transição? Não dá para afirmar, é meio que aos poucos, é que nem a situação das cores do arco-íris, os pelos dos nossos é e, e, e, e assim também foi a evolução. Por exemplo, na evolução do hominídeo, ninguém, o homem de anterior era o homo ergaster, e depois foi para o homo habilis. Então não é assim, uma mamãe ergaster teve um filho já hábilis não, ele vai aos poucos passando. Não é tão é, fácil de perceber, porque a nossa encarnação é um pouco curta para isso. Tanto é que tem uma música do e Hermanos, é, que é muito bacana, que ele vai assim, ó, posso, ver a onda, é, posso ver o vento passar, assistir a onda, bater... Mas o estrago que faz, a vida é curta para ver. Então você pode nascer e observar desde aquele dia, a água batendo na pedra. E você envelhece e até o último dia da sua morte, você analisou. Você não vai perceber a diferença. Mas houve uma, uma diferença, porque somando muitos e muitos anos, aquela pedra se transformou pelo impacto da água, pelo impacto do vento. E então isso é uma mudança muito simples, pequenina. E o chamou a atenção. Os planetas também estão melhorando, também porque a nós estamos melhorando. Então não dá para realmente uma, um planeta como o nosso de provas e expiações, que é um planeta onde habitam um espíritos do nosso nível, pegar o nosso o nosso espírito e colocar num planeta superior, a gente não sabe como se comportar. A gente sabe, a gente fica fora de de escola deslocado. e numa cidade, assim, é deslocado. O do Dutra disse, falou uma coisa muito interessante, ele falou, se me pegassem e colocassem lá para viver na esfera dos puros, em cinco minutos eu estava num tribunal. Por quê? Porque eu teria um crime lá para eles, um crime de pensar o que eu estava pensando, mas o problema é que lá não tem tribunal. Por quê? Porque lá ninguém erra. Opa, é. e agora? Então lá não é lugar para gente. Eu preciso de um lugar que tenha tribunal, eu preciso de um lugar que se faça isso. Oh, Tato, tá, não foi a Emmanuel que falou que você se sentiu um crocodilo, né? Nesse... Isso, amiga, eu pensei nisso aqui quando tu falava. <risos> é, bem... é bem essa escala mesmo, o Kardec com assim. ele Isso. Perfeito, quando ele Foi perfeito. falava, oh, pessoal, é assim. Isso que o Emanuel falou, pessoal, vocês estão assistindo aqui, é legal saber. O Emmanuel uma vez comentou que ele vai a planos superiores de espiritualidade fazer cursos do evangelho e lá ele se sente como um crocodilo. Esse crocodilo, o que quer dizer? É muito atrasado para o nível de estudo, de entendimento, de sentimento que essas pessoas têm. Então, nós estamos muito bem colocados no nosso lugar. Aproveitemos o planeta. Nós precisamos do relacionamento de pessoas assim, que testam a nossa paciência, que testam a nossa renúncia, para que a gente consiga melhorar. Se você é uma pessoa que tem uma, ao lado uma companheira muito amorosa, muito amável. Que delícia. Mas ela não está treinando a tua paciência. Por isso que é importante os personal trainers da virtude que todos nós temos e precisamos fazer. Então, muito legal essa, essa, essa tabela que o Ivaí mostrou e comentou com a gente. Pessoal, olha agora uma sequenciazinha que começa a chegar. Parece que eu estou por aqui. Parece que o Ivaí também está por aqui. Qual é? Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Pseudo-sábios são espíritos, pessoal, que é, são falsos sábios. Mas não é que nós sejamos sábios a ponto de colocar é, sabedoria comparada de um Cristo. Não, não. Eu acho que estou entendendo, aí eu vou lá tomar um tombão, eu acho que eu já, já entendi bem como é que funciona isso, vou lá e quebro a minha cara. É um pseudo-sábio, você não sabe ainda. E ele diz, ó, dispõe de conhecimentos bastante amplos, Porém, em saber mais do que realmente sabem. Olha que interessante. Sócrates, pessoal, grande filósofo, ouviu dizer que ele era o ser mais evoluído, mais inteligente de toda a Grécia. E ele ficou curioso em saber por que, que ele era tão inteligente. E o oráculo de Delfos confirmou, sim, você é o mais sábio. Mas ele fala: "Mas eu não eu não sei nada. Como é que eu posso saber que sou como aceitar isso?" Ele fala: "Exatamente. Você não sabe, você não tem, pou... tem pouco coisa, mas sabe que não sabe. Os outros também não sabem e acham que sabem. É, então, que... A... É, a tua vantagem <risos> sobre ele é conhecimento de que fala, poxa, realmente eu sou fraco de conhecimento. Então, olha isso. Crem saber mais do que realmente sabem. Isso é... E não é por maldade, pessoal. Às vezes eu acho assim: poxa, estou estudando a doutrina, nossa, eu vou conseguir fazer. Mas me acontece uma coisa na minha família, eu fico extremamente triste, extremamente machucado, raivoso, ah, não pode ser assim. É, eu achava que eu tinha um poder, um conhecimento, quando na verdade não tenho. Esse é o pseudo sábio. Então, me classifico muito bem, mais ou menos, por aqui. Um pouquinho ele mais, ele, ele, ele diz, ó, tendo realizado algum progresso sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade de natureza, a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Eu tento realmente ter um, um discurso com mais seriedade, mas eu me iludo muitas vezes. Pseudópodes são falsos pés. Pseudo do grego é falso, é, não é o verdadeiro. Né? Mas não é um falso de mal-caratismo, pessoal. Não é um falso querendo ser falso. Aí você cai na, nas categorias anteriores. É um pseudo falso, é uma coisa que você não, não sabia que isso seria acontecer. Agora, é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme. Perfeito! Estou me identificando, estou me encontrando aqui. E a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Concordo, não consegui despir. E não é por mal. Eu Lá no Chico Xavier, né, nós estávamos lá, eu brinco de falar assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos sentir é, raiva do Ivair agora. Vai lá, todo mundo, vamos lá. Sinta uma raiva dele. Vai, vai, tenta aí, pessoal. Não consigo. Agora sinta uma coisa boa, sinta uma alegria, uma gratidão enorme. É a mesma coisa. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Orgulho, estima, obstinação no qual você não conseguiu despir, você não consegue se livrar tão fácil, não é querendo. Sinta, pessoal, não consigo sentir. Agora, se fizer para mim uma maldade, eu falo, não sinta raiva, não consigo não sentir. Estou machucado, estou incomodado, não olho, não olho mais na cara daquele cara. Até mesmo que os psicólogos falam que quando você ofendeu alguém, quer se desculpar, tem que dar o tempo da, dele, daquele alguém. Ele, ele precisa de um tempo para pensar, para acalmar, Se tem que respeitar. Nós precisamos desse tempo. Já o Cristo não, não se aborrece. O próprio Mahatma Gandhi respondeu uma vez que perguntaram para ele se ele já havia perdoado aqueles que o haviam batido, mal machucado ele. Ele falou que não, que ele nunca perdoou ninguém. E aí o repórter fica todo empolgado: Ó, peguei um furo aqui. Ó, o senhor, uma grande alma. É, nunca perdoou ninguém. Não, nunca ninguém me ofendeu. Então, para ele, eu já concordo que é capaz dele ter chegado num nível superior que ele já se despojou desse orgulho, desse egoísmo, dessa vaidade. E olha só, vai que interessante que é perceber. Na nossa condição, prova e expiação, é, espírito imperfeito, não tem que se preocupar muito em adquirir coisas, não bens materiais, eu quero dizer, adquirir virtudes. Tenta perder primeiro, tenta deixar de ser tão orgulhoso, deixar de ser tão egoísta, tenta fazer isso, para primeiro tirar o que está sujo. É como nós chegamos numa cozinha, está tudo mal lavado. Os talheres, as panelas. Não dá para fazer comida em cima daquilo. Não dá para pôr uma coisa boa em cima daquela diz. Primeiro nós vamos lavar tudo, depois a gente faz a comida. Mais ou menos essa é a ideia. Tenta despojar-se do orgulho e do egoísmo. Ô, tá, Quer falar algo, amigão? Eu, sempre, eu sempre falo né, nas palestras, quando eu estou conversando, que nós não podemos ter a pretensão... E se a gente agora tem esse conhecimento da, da, da evolução, de que estamos né, nessa estrada, e temos que caminhar aos poucos realmente, né, e hoje a gente se encontra na melhor reencarnação que a gente teve até agora, você pode ter a pretensão de querer ser o um mestre, não dá. É, é, é verdade. É um pouquinho que você já evoluir, se sinta feliz, né? Às vezes Isso. Se frustram por uma coisa. É, é, criaram essa questão do pecado mortal e do inferno, e a pessoa acaba com a encarnação dela, você percebeu? Ela fez um, um errinho que, nossa, ela acaba entrando numa, numa depressão terrível, cara. E ela acaba com a encarnação. É verdade, velho. Então o espiritismo vem, né? Trazer é, é, essas verdades, e, e a gente é nós que erramos, assim, de querer ter pretensão de evoluirmos, assim, né? Que nem o Tato falou, vamos primeiro limpando a sujeira, vamos nos limpando. Isso, né, amiga? aos poucos vamos ter muitos aos muitas, poucos muitas demônios né tem Vá. chão fique não, não, tranquilo Deus não, não vai é tirar nosso, nossa oportunidade é. de trabalhar e nossa, olha que legal isso aí né é essa essa condição da gente ter tempo ter toda a oportunidade nos dá muito conforto frases de Jesus que nos colocaram nesses nessa verdade ele fala se não é se não és capaz de lidar com as coisas pequenas porque está preocupado com as coisas grandes. Hum. Vai com. Eu, eu gostaria sim, claro, de fazer curas maravilhosas como Jesus, mas não tenho nenhuma condição de suportar esse poder, de ter essa capacidade, porque eu faço bobagem com ela. Então, tentemos ir perdendo. Olha só, me está entrando uma galera aqui. Estou vendo aqui legal, né? Parece que parece que a contraste a, a, Contrast, a Contrast digital. Que é o Guto que entrou, que é o um amigo meu de da Clara, que daqui a pouco vou fazer a live lá com essa turma. Ah, que bacana! Parece que a Lívia tá, também tá, entrou, a Lívia Domingos. Tá, Beijão tá, para todos, Sales tá. Salles. uma boa, tá, uma tá, grande, tá, velho, é, aqui. É, eu vou ter uma live com o Anderson também, de Pongaí, o Terrosa. Ah, o Anderson Cara, Pongaí, com certeza. Tá, Beijo a todos aqui. Tá, todos, que legal. Todos, todos, todos, todos estão aí assistindo a gente, né, tá? Ah, tá todo mundo conectado, é tá muito ligado. João Camargo, que bacana. Como a seguir vocês. Joia, João, João bem-vindo a todos aqui. Agora, olha só, pessoal, continuando um pouquinho no caminho evolutivo. Sétima classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Como assim, nem bastante bons para fazerem o bem? Eu? eu não sou tão bom, mas eu faço o bem. Pois é, aqui precisa ser entendido. Seria o bem, pessoal, com desinteresse, que é o que caracteriza a verdadeira moral. Se você faz o bem... Com algum interesse, ainda que interesse material, ainda que interesse espiritual, mas há um interesse por trás, a sua atitude passa a ser uma atitude amoral. Não é imoral, é desprovida de moral. Porque a moral é aquilo que faz o bem porque ama o bem. Ela não faz o bem para se dar bem. Ela faz o bem pelo bem. Ela faz porque gosta. Quando um ateu legítimo, mas aqueles ateu legítimo que mesmo o filho... Precisando de doação de sangue na beira da morte, ele não faz uma prece, ele não se dirige a Deus pedindo uma ajuda. Esse legítimo, quando ele faz o bem, ele faz com mais moral do que nós, ou ele faz com moral porque ele faz para o bem sem esperar a recompensa. Ele não tem vida após a morte. Ele faz o bem porque ele gosta de fazer aquilo. Então, o neutro é que aquilo é o que cada que coloca na revista Espírito como quatro níveis assim, ó. Os espíritos que fazem o mal intencionalmente, as atitudes imorais, eu vou lá fazer ele perder o emprego, eu vou riscar o carro dele, eu vou fazer um jeito para que ele caia e tropece, eu quero que. Tá, eu quero fazer o mal intencionalmente. Atitude imoral, não faça isso, é pior da, das coisas. Bom, um pouquinho mais evoluído, eu não faço nada. Não faço nem o bem, nem o mal. Sou indiferente. Tá? Melhorando um pouquinho. Eu faço já o bem com intenção. Que é o que eu acho que faço. Faço o bem esperando uma recompensa, para não ficar tantos dias no umbral. Faço alguma coisa para me sentir mais feliz, mas com esse interesse. É aqui já uma condição que já não é mais de espíritos é, tão ruins, mas já é um espírito neutro. Eu faço o bem, mas não tenho o bem suficiente. Agora, quando eu chego à condição de fazer o bem sem interesse, faço o bem pelo bem, para que fique mais, mais certa a minha sociedade, este é uma atitude moral. E isso é só lá mais para frente. Nós não conseguimos, então, o espírito neutro é esse. É, pendem tanto para um lado como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade. Olha como eu começo a me identificar um pouco aqui nesse neutro, como eu falei, eu tô com um pezinho lá, passei um pouquinho por aquela categoria, volto para essa, mas não estou mais me rebaixando tanto, não estou chegando lá, mas também não consigo alçar voos maiores, tô por aqui e posso saber, é bem atrasadinha essa classe bem atrasadinha, nossa senhora, mas tudo bem. Então tem essa tendência, às vezes estou favorável, faço bem, ah, mas quando uma coisa ali, fiquei me meio... fiz uma coisinha meio na vingança. Eu tô nesse meião agora olha só, ainda nos dedos apegam-se às coisas deste mundo de cujas grosseiras alegrias sente saudades. Como o Kardec é maravilhoso, meu Deus do céu! O, o, olha só, véio. sabe quando a gente falava assim: ah, é aquela minha época lá, nossa, que eu ia nas baladas, enchia a cara, era jovem, ah, é tempo bom. É, não estou fazendo mais, mas sinto saudade daquilo. Quer dizer que numa próxima encarnação, quando eu voltar a ser jovem, é capaz de eu fazer. É. Vai cair ó. Vai cair de novo, exatamente. Aí, eu, eu, eu acho que a humanidade está explicada aqui, ó. muito ligado às coisas ainda da humanidade, muito ligado a este mundo, gosta muito das drogas deste mundo, gosta muito das práticas deste mundo. Se eu fosse colocado num lugar onde não tem certas práticas... Eu ia viver talvez um melancólico, falar, poxa, eu queria tanto fazer aquilo, queria tanto viver essa situação. Ainda não conseguimos. Mas olha só, a última classe dos espíritos imperfeitos, que são os espíritos batedores e perturbadores. O nome para Mas estrangulação é, estava indo melhor, estava melhorando, voltou agora aqui. Né? Mas não é o que a gente está pensando. Então ele fala aqui, ó, espíritos, esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Então é como se Kardec falasse assim, essa classe pessoal é uma classe de espíritos que ainda está passeando por aquelas outras. Ele vai para lá, ele vem para cá, ele não está mais tão... Essa classe, o que ele quer dizer? É um espírito que ainda é capaz de fazer umas coisas muito ruins, meu. É capaz. Já estava quase tentando. As circunstâncias da vida favorecem ele demais. Olha a fase de Allan Kardec, que coisa maravilhosa. O meio influencia, mas não determina. Então o meio, se não vai ir, ir tá, e Tato encarnar na próxima encarnação, como irmãos. E foram filhos de pessoas que... São envolvidos com tráfico de drogas, são envolvidos que é capaz, pode que os dois sigam o caminho do pai. Por quê? Ah, eles estão influenciados, né? O meio influenciou e eles aceitaram. Mas isso, obrigatoriamente todo mundo para por isso Não. O meio pode influenciar, mas ele não determina que será assim. Como muitas vezes já vi, pessoas que moravam num ambiente de criminalidade, não queriam mais morar, queriam uma vida melhor para os filhos, saiu e trabalha de garçom num lugar difícil só para poder é, não viver aquela realidade. Então, isso é, mostra para nós é. essa condição. Aí, Diga, amigão. Essa, essa questão é legal, porque aí quando o espírito parece que já passou por, por determinada situação, e aí quando ele chega de novo, que você falou, a questão do, do, do, do vício, vai, do vício. Quando a pessoa lá, numa reencarnação, na outra... Com certeza, na juventude, pode ser que ela tenha de novo contato com esse vício, se ela ainda continua ali, não prova expiações. Tá? O espírito está firme para dizer não, né? É. Está tá dentro dele essa questão do largueia, ele não sabe que, lá, que, nem, que não usar, mas ele vai ser firme na, na opinião, não, eu não quero, né? Isso, Ivaí. Porque ele já em outro conseguiu, né? Mais ou menos Exatamente. isso. Exatamente. Tá? O espírito Exatamente. Vai, vai, vai reagir negativamente a essa questão, né? Excelente. Okay. Aí, você me lembrou uma, um fato científico de um professor, ele é um professor canadense, ele estava fazendo uma pesquisa sobre a influência do alcoolismo dos pais na criação dos filhos. <risos> ele queria saber como que os filhos reagiam com pais católicos. Então ele entrevistou filhos já adultos, mas que tinham passado pela infância. E um caso foi interessante para ele porque haviam dois gêmeos que passaram então pela criação dos mesmos pais. Só que quando ele estava entrevistando, um deles havia se tornado um alcoólatra, como o pai, ou os ambos os pais, é papai e mamãe. E o outro não bebia nada, não bebia. E foi perguntado para eles, a mesma pergunta que todos perguntavam, por que, que você se tornou é, um alcoólatra? Ou por que, que você não bebe nada? Por que que? Porque a pergunta era essa, para ver se os filhos seguiam bebendo ou não. E eles responderam, esses dois irmãos, a mesma resposta e que serviu para ambos, eles falaram assim, tanto um quanto o outro. Ah, doutor, como o pai que eu tive, o senhor queria que eu me tornasse o quê? O alcoólico, o alcoólatra, o justificou o seu alcoolismo pelo pai, pela influência, e o outro justificou, não beber nada pelo pai. Então veja que você pode sim tomar as redes da sua vida e decidir o que você quer. Você pode culpar o que você quiser. Você inventa desculpas infinitas. Sempre eu falo, quando você errou, você pode... É tudo falso, você fica inventando desculpas, estava muito calor, estava muito frio, eu não tinha recebido meu salário, também tinha acabado de ganhar meu dinheiro, eu tinha acabado de acordar, estava indo dormir, tinha chegado de viagem, estava saindo de viagem. Tudo é falso. Quando você quer mudar, você consegue, sem as desculpas, você pode até pedir desculpa. Eu errei, eu não quero mais fazer. Então sim, tem muito a ver tudo isso. Agora, olha só que interessante, pessoal. Nos espíritos de segunda ordem, já os bons espíritos, este grupo ainda precisa reencarnar. O primeiro grupo, os imperfeitos, óbvio que tem que reencarnar, porque são nas tribulações da existência corpórea que eles vão evoluindo. Os de segunda ordem, os bons, que é aquele que só desejam o bem, e olha só a parte que eu explico, ó. característica geral dos espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria, Lembra que no Espírito Imperfeito era a predominância da matéria sobre o Espírito? Agora já não. É o que o Vai é. comentou. Eu posso falar, não, não quero, bebê, não quero, não quero. Não quero. Não, obrigado, não quero. Como muitos colegas na faculdade, mesmo tendo oportunidade de acesso a alguma coisa, não queriam nada daquilo. Eu fui um desses, não quero mexer com isso, não quero. Os amigos tinham, faziam o que queriam, eu não quero. Até estava ali próximo, numa festa, mas não fazia. Não quero. Então, há uma mas me influenciou, pode ter dado uma vontade, será que ela até gostou, mas há uma predominância sobre a matéria. O espírito consegue falar, não, não vou fazer, mas ele é falível. Por isso que é muito cuidadoso assim, querido, se você bebe demais, não vai lá na festa não, meu, não vai assim, ah, vou só tomar um golinho. Se você é muito mulherengo, se você é muito brigão, não vai, não é um jogo de torcida, você não controla. Então, Oi amigão. Ah, até eu fiz uma live com o Orson, fica é bem legal colocar isso aqui. É, se você hoje, né pessoal, é, é, bebe bastante ou tem vício tal, provavelmente não foi nessa encarnação que você tem adquirido este vício é que você não sabe. Então se você é. quer saber quem você foi na outra encarnação, olha hoje, agora. Olha hoje. Como você, são suas atitudes. Se você quer saber como você vai ser na outra, olha hoje. Então por isso que o importante é hoje. É verdade. A, a, o bem uso do livre arbítrio, né? O conhecimento, porque você pode consertar erros passados, né? Falando não, não quero mais, chega, se eu era assim, não vou ser mais, e preparar uma reencarnação boa, porque você parando, você vai consequentemente ter uma boa reencarnação. Então a gente tem que olhar o hoje, a gente consegue ver antes e depois. Né? Que legal, amigão. Ah. Que bem comentado. Pessoal, isso que eu comentar é muito importante. Por quê? Porque os espíritos bons, por exemplo, Allan Kardec explica, eles precisam passar por provas, mas não passam mais por expiações. Qual é a diferença de prova e expiação? A prova é tudo o que acontece ao espírito que lhe dá conhecimento. Tudo. Ele teve um filho, é uma prova. Ele é um homem que trabalha, é uma prova. Tudo na vida que lhe ajude, lhe estimule, é uma prova. Uma doença pode ser uma prova, mas nem sempre é uma expiação. O que é uma expiação? É a consequência de um erro cometido. Então, muitas vezes, o Ivan falou assim, Puxa, eu acho que já não caio mais na questão do alcoolismo. Acho que não caio mais. Isso ele está no mundo espiritual. Eu vou reencarnar, mas eu quero ser testado. Eu quero ver se eu estou preparado mesmo para isso. Então eu vou me preparar para uma encarnação onde eu vou ser provado. Os espíritos bons já estão nessa situação. Eles reencarnam ainda, porque precisam evoluir, mas já são provados. Eles já treinaram especificamente para um tipo de situação. No livro Missionários da Luz, mostra muitas vezes que o Alexandre, o mentor lá, recebiam um projetos de corpos, assim, olha, o Alexandre, como está meu corpo, esse aqui está com o coração, acho que muito bom, não era melhor eu pegar um coração mais difícil para ser testado na paciência, ah, é uma boa ideia, só que há limitações, você não pode também, não, eu vou pegar o corpo mais complicado do mundo, não, é muito forte, você não consegue passar por essa prova ainda, os espíritos bons, ainda passam por provas, mas não passam por, por, por expiações. E os espíritos imperfeitos passam por expiações e por provas, porque toda expiação é também uma prova. Nem toda prova é uma expiação, porque expiação é consequência de um erro cometido. E prova é tudo aquilo que tem que ser testado, como Allan Kardec fala, como uma corda, como uma ponte, como uma, uma arma, alguma coisa que tem que ser testada. Não fez nada de errado mais para ser testado. Só está sendo testado para ver se aprendeu Ó, oh, o Gabriel perguntou, até quando vamos ser é testado? Gabriel, até quando você perceber que não cai mais? Até quando Deus entender assim, esse filho já aprendeu. Não precisa mais, filho, reencarnar. Mas seremos muito testados ainda. É como, Gabriel, você, por exemplo, é um patrão, você quer contratar um funcionário e você vai dando vários testes, várias provas, que vai selecionando, selecionando até você falar, esse aqui eu não preciso mais testar. Então, até quando até quando Deus decidir. É muito chão pela frente, porque para sair da necessidade de ser testado ou provado, você tem que sair da categoria da segunda ordem, você tem que sair dessa categoria e passar para Espírito puro, que vamos inevitavelmente e invariavelmente atingir. Deus não vai desistir de nós nunca. Deus nos ama e criou a gente para a felicidade, então podemos. Então, na características dos bons Espíritos, Predominância do Espírito sobre a matéria. Predominância. Não é, pra, não é sempre. É mais do que menos nesse sentido. Tá. Né? A, Oi, a, Miguel. A É. uma doença grave é uma prova ou uma expiação? Legal, Zeli. Pode ser ambas. Kardec fala na Revista Espírita e no Livro dos Espíritos que nós não saberemos classificar de olhar níveis de doença. Não dá para dizer, ó, expiação é cegueira, é doença mental, é coisa muito pesada. Não, não é. Porque o Chico Xavier teve um corpo muito mais debilitado que eu e o Evair, e ele com certeza tem muito menos expiação do que eu e o Evair pra aprender. Por que então que estamos assim? Deus não dá um fardo maior do que eu possa carregar. Ele quer que eu melhore e ele me dá as condições de melhorar. Se ele me desse uma condição para eu falhar, para eu falir, ah, então o que, que adianta? Então ele está sabendo que, eu, que ele quer que me afunde. Então, pode que um espírito já elevado, como Chico Xavier, como Madre Tereza, como Gandhi, como Irmã Dulce, um bom espírito, fale assim, poxa, eu queria uma prova agora de tal coisa. Nossa, a prova é difícil, mas você tem condição, você já está bem mais preparado para encarar isso. Então, eu passo por uma prova. E quem olha para mim, tipo Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, nossa, cara, esse cara deve estar em expiação. Quando na verdade não, não está. Allan Kardec conversa, ele evoca é, um espírito, ele na revista Espírita, que tinha sofrido muito, tinha uma vida muito difícil, mas era um espírito tão amoroso, tão bondoso, tão encorajador para os irmãos dele e pro, para os pais, que ele morre e Allan Kardec chama para ver se ele estava em expiação. E conclui que ele não estava. Ele vem com aquela debilidade física enorme para ser testado, provar que ele é capaz de, mesmo daquele jeito, encorajar os irmãos, fortalecer a família, e a presença dele ali, ajudou muito naquela família. Então, não sabemos classificar quando é prova ou quando é expressão. Poderemos um dia conhecer? Poderemos. Porque no mundo espiritual, passando a prova ali, o nosso mentor vai analisar, ó, você nasceu com aquele olho complicado, com aquela perna daquele jeito, porque você errou muito na outra encarnação, você trouxe isso. Agora, aquele outro já não. Aquilo é uma prova que a gente combinou que você ia passar. Não dá para classificar, tá bom? É essa questão ele se você, é, como olhando pela pela ótica que somos espíritos imortais, é, né, a gente não pode reclamar e nem achar, pô, nós somos, Deus não gosta de mim, eu vim com essa doença, né? É necessário. É, é verdade. Nada, nada vem se não é necessário, né? Tá. De uhum. alguma, alguma forma essa, essa coisa vai ser necessária para sua evolução. Não tem. Vai, vai ser proveitoso. É. Vai, veja bem. Vamos imaginar que Azeli, eu, você, queremos é, ajudar uma pessoa a ter mais paciência. Nós precisamos que esse irmão tenha mais paciência. Como fazer? Eu vou dar a definição de paciência para ele. Ele estuda, ele decorou. Ele não tem mais paciência ainda por causa disso. Não, é. Ele precisa passar por experiências e ele fala, aguenta um pouco, é assim mesmo. Não. Vai. E ele treina. Deus precisa que nós tenhamos muitas virtudes. Então, você disse muito bem, pessoal, as dificuldades, você jura que você está confundindo que Deus está bravo e está te dando esse castigo? Então, ele te dá uma coisa ruim, só que no final das contas você melhora por causa daquilo. Tudo que a humanidade já evoluiu, as vacinas que foram encontradas, foi porque nós estávamos numa condição, às vezes, de limite, de dificuldade, que é aí que conseguimos chegar onde chegamos. Então, não coloquem, pessoal, não comparem uma vida de dificuldade com uma vida de punição que Deus está dando. Pelo contrário, se fosse assim, compare a vida de um, um ser elevado. Chico Xavier, Irmã Madre Teresa, olha a vida difícil que esses seres humanos tiveram. E em si, foram seres que melhoraram ainda mais, evoluíram. Eu tenho certeza que eles não são espíritos puros, mas eu posso até concluir que são espíritos bons, já da escala. Predomina muito, desejam demais o bem. Mas eles ainda precisam ser provados. E por isso, passam por situações. E Deus permite que aconteça por quê? Porque Deus quer que a gente melhore. Deus quer que a gente fique mais evoluído, mais lúcido, mais inteligente, mais virtudes e tudo mais. Agora, pessoal, nos espíritos de segunda ordem, tem... Se, é, quatro subclasses, que continua, começa lá na quinta classe. Por quê? Porque até a sexta estava na classificação dos imperfeitos. Agora passa para os de bons espíritos. Nós não estamos nessa, pessoal. No, no original francês fala que só desejam o bem os espíritos deste nível. E quase sempre estão aqui os nossos anjos da guarda. E olha que legal, e vai E por quê? Vamos imaginar, amigão que você, eu seja o seu anjo da guarda. Eu estou no mundo espiritual. E não sou o espírito bom, sou o espírito imperfeito. E te provocam um lá de uma tal maneira, e que eu fiquei tão chateado, tão amargurado, falei, Evaí, vamos lá, cara, volta no carro, pega aquele cacetete que você tem lá no banco de trás, volta lá para bar, mas chega e dá uma bendada nesse cara, porque ele não, ele não... Não, não, filho, eu não posso me alterar o humor assim. Ele tem que falar, Evaí, o que, que você quer fazer? Voltar pro carro para pegar uma arma, você tá louco. Filho, vambora, vambora. Não, não, não vai voltar não. Vamos embora para casa. Eu tenho que pôr pano quente. Eu preciso ter um equilíbrio emocional. E digo isso por quê? Porque eu já vi que não tenho. Quando acontece algo que eu não, go que eu não gosto com uma pessoa que eu não conheço, eu falo, putz, cada coisa errada, cada coisa chata que acontece. Mas quando acontecem o Henrique, quando fazem uma coisa ali nervosa para ele, ah, meu, eu fico muito alterado. E eu não posso me alterar. Então, por isso que os espíritos bons da escala espírita, quase na sua totalidade, são os espíritos que são anjos da guarda. Mas pode ser um espírito puro? Pode. Talvez os espíritos que já são espíritos de anjo da guarda, quando encarnam, tem espíritos puros que os ajudam, que os esclarecem. Não há nenhum problema, mas não precisa que sejam puros para mim. Né? Nós não temos esse, esse nível. E ele coloca, já espíritos benévolos, Espíritos sábios, Espíritos de sabedoria e Espíritos superiores. Essas são as quatro subclasses. E olha só um detalhe que eu vou ler para tentar colocar o Chico Xavier nesta classe. Olha só, Espíritos benévolos, por quê? A bondade neles é a qualidade dominante. O Chico se verificava um ser muito bondoso, mas não para por aí. A praz lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. É verdade. O Chico tinha muito conhecimento, mas era limitado. Mas tinha uma bondade que revelava muita coisa. É verdade. Então, posso classificar o Chico aqui? Não é um exercício que, o, que a doutrina espírita pede para você fazer. Não tem que ficar encontrando exemplos. Não tem esse caderno de exercícios. Mas se você quiser tentar ficar pensando, até para memorizar e colocando alguém, o Chico colocaria aqui. Agora, olha só, o de quarta classe. Espíritos sábios, distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais, do que com as de natureza científica. Quem sabe o Einstein não possa ser aqui um espírito desta classe, um espírito sábio. Não é que não tem moral, pessoal. Ele se preocupa mais, mas ele está classificado nos espíritos bons. Ele já tem uma moral em evolução. Ele está caminhando também pelo caminho da moral. Mas ele se interessa mais pelo caminho da ciência, pelo caminho do conhecimento. Galileu. Então, ó, Galileu. E olha só que o Einstein, pessoal, quando ele lê a matéria da fissão atômica, da possibilidade de destruir um núcleo de um átomo, qualquer núcleo, mas um átomo de urânio, por exemplo, muito pesado, através do bombardeamento de um nêutron, ele percebeu que era possível criar uma bomba muito poderosa, a bomba atômica, que causa a fissão atômica. E ele escreve uma carta ao presidente Roosevelt para que não fizesse aquele tipo de pesquisa, não permitisse aquele estudo, não permitisse tal recurso. Mas gerou até efeito contrário, porque em 1939 ele escreve essa carta, em 1939, e em 1945 estava criada a bomba atômica e foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas veja que era um espírito de ciência, mas tinha uma moral. Ele falou, não, não, não pode fazer. Não era um espírito, por exemplo, que tinha uma intelectualidade, mas tinha uma moral muito atrasada ainda, incompatível. Aí ele se ligaria a um espírito de ordem inferior. Então, olha um terceiro item que ele coloca aqui, que é assim, ó. É, que é o um espírito de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza sem possuírem ilimitados conhecimentos, ou seja, ilimitado é do conhecimento, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre homens e as coisas. vai, você já deve ter percebido, às vezes, homens ou mulheres com muita sabedoria, Sabedoria em lidar com a natureza, sabedoria em lidar com os animais, sabedoria em lidar com as pessoas mais velhas, sabedoria em lidar com as pessoas mais novas, sabedoria em se comportar num hospital, se comportar... ele tem uma sabedoria inerente, não é que ele tem conhecimento científico, ele tem uma sabedoria, muitas vezes, é uma pessoa que é pouco estudada, mas tem uma sabedoria muito grande, é um espírito que já está aqui. E por que, que ele é pouco estudado? Talvez nessa encarnação, ele não tenha o conhecimento do, da instrução. Mas se desse para ele, ele captaria e pegaria muito rápido. Não é? Mas ele tem uma sabedoria é muito grande. Mesmo, cara, né? Com a questão do, do, do exemplo. exemplo né? Servir de exemplo. Esses antigos, mais antigos nossos, assim, e muitos são assim, né? O meu, meu avô mesmo, para mim, era um homem, assim, além do tempo dele. Tão bom que ele ah, um bom... Coisas que ele não tinha acesso ao que a gente tem. E, e tinha uma sabedoria muito, né? E era bom, cara. Era bom demais, né? É, tinha... é, verdade. Era bom, é, era bom. Aqui, ó, o, o Gabriel Pereira comentou um negócio muito legal. Viu? tá eu me considero inteligente para as coisas da vida. Porém, quando quero falar sobre suas palestras, o povo já fala que é macumba. <risos> e já <risos> briguei demais. <risos> né? Acho que com os <risos> outros, talvez, por isso. Aí pego e largo para lá. Que legal, que legal, Gabriel. Eu agradeço demais a, a defesa, meu amado. Mas pode saber, não precisa brigar por isso não, viu? Não se importe. Se falar que é macumba, não adianta você falar que não é. Você fala, olha, pelo que eu vi lá, não é, porque nunca fez, nunca falou. E não tenta alterar o seu humor. Eu sei que é difícil, amigão, mas é um treino. Mas de coração, eu fico muito feliz de você ter esse, essa vontade de ajudar, porque a sua intenção, no fundo, é muito boa. Muito legal. Eu que aqui, gente é nada grande que está aqui, vai subindo cada vez mais. Aproveita pra aprender, porque o Tato, cara, é, ele veio com essa missão, de ensinar a gente. Ó. Você vê que eu sempre... Ah, consegui... que meu mas você ah, também veio me ensinar tá? Então, a gente tem que aproveitar. E os outros, infelizmente, ainda não estão no tempo. A gente olha... É. Pra... É, não estão ainda no tempo, deixa eles, uma hora eles vão vão chegar também. É, é isso mesmo, excelente conselho. O tempo de cada um, pessoal. Às vezes eu falo, poxa, eu queria tanto que essa pessoa se tocasse logo aqui da doutrina. Aí eu falo, com a idade dela, o que, é que você estava fazendo? eu falo assim, Gabriel, nossa, que idade não estava fazendo nada. Eu estava pensando em outra coisa. Então você fica na sua, filho. É, tá bom, vou ficar na minha, vamos em frente, vamos fazer o que a gente pode. E é isso mesmo, Gabi. Mas demonstre, Gabi, que você é uma pessoa do bem com boas atitudes, sendo exemplo, como o Ivan falou. Seja exemplo assim, puxa, aquele cara é espírito, é aquele cara que faz a macumba, né, o Gabriel, é. Mas, cara, que cara bom, meu. Na hora que eu precisei, ele me ajudou, enquanto os meus próprios amigos estavam saindo fora. Isso é o que a gente convence, isso é que a gente vai conseguir chegar. Agora só, pessoal, um detalhe que o cara colocou aqui, os espíritos bons, ó. Quando, por exceção, esses espíritos encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Pode perceber que quando um espírito tão bom, dessa envergadura, encarna, ele causa um impacto na sociedade. Veja o que o Chico causou, veja o que o Gandhi causou. É um impacto muito grande. Como que o Gandhi conseguiria, sem arma, tecendo a própria roupa, Usando quase que uma roupa que era um saco de batata, aquelas coisas que ele fazia, para não ter que comprar a roupa que os ingleses obrigavam que ele comprasse na própria Índia. Como que consegue libertar assim o um povo inteiro? Consegue porque, porque vem para uma missão grandiosa. Ah, mas todos nós somos missionários? Sim, a palavra eu prefiro trocar para não confundir. Nós temos tarefa, tarefa de casa. Ué, Deus nos deu tarefa. Qual a minha tarefa? Não sei, estudar bem a palestra, fazer uma palestra bonita, ser sincero, ajudar em atendimento fraterno, fazer o que posso. É, bem rasoar, rasinha. É, mas é o que eu posso oferecer. Você não consegue libertar um povo? Da... Não consigo. Não é de jeito nenhum. Então, o impacto que eles causam, é isso que ele falou. Quando encarnam na Terra, e é aquilo que o Ivaí comentou, os planetas são condizentes às nossas evoluções, não há outro jeito. O planeta Terra, eu posso falar, é um planeta perfeito. Para quê? para o que eu preciso. Eu preciso de um planeta que tenha isso. Eu preciso do que, que tenha essas dificuldades, que tenha pandemia, para quê? Para me adequar a isso, para eu sobreviver, para viver. Então, nós não, causamos, nós não estamos em missão aqui. Mas eles já são missionários e, e vêm com essa função. E aqui, a, bunda, a pureza da inteligência de Allan Kardec, pessoal. Eu fico tão impressionado quando as pessoas falam o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus pensa... Como que você sabe, amigo? Como que você consegue entender? E Allan Kardec, na sua honestidade de bondade, ele coloca os espíritos puros assim, as características gerais. Nenhum da matéria não, não, não, não, não influencia. Ou seja, superior, superioridade intelectual e moral absoluta. Não há nenhuma possibilidade desses seres. No caso o único que tivemos notícia o Iver já falou é o nosso Cristo é Jesus deles falharem quando encarnados estes seres que não há nenhuma outra categoria é uma única categoria cadê que falar categoria única porque porque não dá para classificar o que a gente mal compreende, ele fala primeira classe que os espíritos que compõem a esta classe percorreram todos os graus da escala e se despojaram Veja que não é para adquirir muita coisa, é mais para despojar-se, larga a mão ser bobeira carregar, de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer nem provas, nem expiações. Ou seja, eles não precisam mais reencarnar. Ué, mas eles não podem reencarnar? Podem, se quiserem para grandiosíssimas missões. Que vocês têm um exemplo, o nosso Cristo, que marca o tempo, como antes e depois dele, que traz uma informação inédita à humanidade, inédita. O Evangelho, pessoal, é, a, é, o, é o maior tesouro, é, a, é o ensinamento mais maravilhoso para a nossa felicidade, já oferecido ao homem. E não tem nada... Nenhum pensamento anterior semelhante, nenhum pensamento semelhante. Sócrates, que foi um, um ser muito elevado, é, o Emmanuel, no próprio caminho da luz, comenta assim que Sócrates tinha um comportamento, comportamento que se assemelhava ao próprio Cristo. De tanta bondade também. Então veja que ser elevado. Mas ele não falou dessa condição que o Cristo fala de se preocupar com o próximo, era o meu desejo, o meu lucro, o meu interesse, o meu aprendizado, a minha sabedoria. Já o Cristo vem e fala a sabedoria de todos, o, o, a felicidade do outro, a doação. Isso que vem, pessoal, provar para mim. Quando eu faço alguma coisa que eu fico feliz, eu claro, eu fico feliz, eu gosto. Mas quando eu consigo fazer uma coisa que o Henrique fica feliz, e porque amo ele, esse é o pré-requisito que Jesus pede... Eu fico muito mais feliz, pessoal. É impressionante como Cristo rompeu o teto da felicidade, o meu limite de que a minha fé não passava. E ele fala, ame o próximo. Esse tem, que, tem, que ser, tem que ter esquisito, senão não vai dar. E faça o bem para esse que você ama, que você vai ver. Então, se eu amar a humanidade inteira e fizer o bem para a humanidade, meu, são todos Henriques para mim. E eu fico maravilhado. Agora, por enquanto, eu só estou sentindo essa alegria sem teto sem limite, quando eu faço bem para o Henrique. Caso contrário, ainda fica ali meio limitado. Então, é o que eles dizem, ó. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos pressíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, quando o Cristo encarnou, ele encarnou. E se ele voltar à Terra, ele mesmo já falou que isso não vai acontecer, nós que vamos para lá. Mas se ele voltar à Terra, nós teremos uma segunda encarnação do Cristo, e não uma reencarnação. Porque Allan Kardec define reencarnação como lançar mão de um corpo físico para evoluir. Então Cristo não fez isso. O Ivaí fez, o Gabriel fez, a Karina Napoleão aqui fez, e eu, o Sabe, fiz. Quando eu reencarnei, eu lancei mão de um corpo de carne, um corpo físico para evoluir. Reencarnação. O Cristo nunca reencarnou enquanto era Espírito imperfeito, reencarnou. Enquanto era Espírito bom, reencarnou. Depois que passou a ser Espírito puro, se encarnou, encarnou. Mas não mais reencarnou. Para que se entenda isso, os Espíritos de primeira ordem não mais precisam encarnar. Por quê? Porque na Terra, ou no Regenerador, ou qualquer planeta, quando encarna, é por causa de expiação ou por causa de provas. E esses espíritos não precisam mais fazer isso. Seria como eu pegar e levar um professor de matemática ultra sofisticado, ultra alto nível, PHD, para dar uma aula de tabuada na primeira série. Ele não aprendeu nada fazendo isso. Não tem importância, ele quis dar aula, mas também não precisa ser ele para dar essa aula. Não, mas um dia ele quis ir lá e dar o um exemplo, que é o que aconteceu com o nosso Cristo. E Allan Kardec, então, coloca uma única categoria. E ele fala, não há como entender a psicologia de um puro. Então, não dá para comparar um com o outro, porque eu não tenho nenhuma um, referência. É. E por isso me justifica uma beleza ao dizer, eu não sei o que Deus pensa. Eu não sei o que Deus quer. Eu não posso julgar que ah, a minha cabeça entende. o que não. Porque, vejam bem, se Deus, assim, Deus quer que o Gabriel, eh, a Dani, Danilo, Dana Heliopiz, a Karina Napoleão, o Rodrigo aqui, Delano Rodrigo. Deus quer que essa turma seja feliz? Eu falei, quer. Ué, mas se Deus quer, é lei. Eu tinha que estar tá felicíssimo agora. Então Deus não quer? Não, não é que Deus não quer. É não dá pra falar, amigão. Não dá pra entender. Não tem lógica é, pensar sobre Deus. Agora, pensar do Ivaíra, dá. O Ivaíra quer que o Tato seja feliz? Quer, o Ivaíra, meu amigo, gosta de mim. Por que o Tato não é, então? É porque a vontade do de Deus não é lei, cara. O Ele pode querer o que ele quiser. Vai acontecer é, na hora certa. E isso que a gente fala... Então, eu acho as outras religiões assim... Inocentes falando de Deus, falando que Deus ficou irado, falando que Deus tomou partido... O Kardec fala... Nós não conseguimos falar nem de Espírito puro. Vai entender o que, que é Deus. Ilegal, é, e o legal... Quando o Kardec estava lendo a primeira parte do livro dos Espíritos, perguntando de Deus, perguntando sobre Deus, a natureza em cima de Deus, que querer saber... Eles dão uma resposta assim... assim Kardec... Basta! Deus ah. existe, não vá além. Não entre num labirinto de onde não é capaz de sair. Isso não lhe tornaria um homem melhor. Lhe tornaria mais orgulhoso, porque na realidade acreditaria saber algo que nada saberia. Olha isso. Busca primeiro as coisas que nos tocam mais de perto, a começar pelas vossas próprias imperfeições e trate de melhorá-las. Isso lhe será mais útil do que tentar penetrar no que é impenetrável. Então, pessoal, nós podemos fazer aqui a convite do Evair, esse estudo, que nós estamos progredindo, me localizar ali mais ou menos onde eu estou, me esforçar para melhorar, para encontrar um caminho, para que um dia seja espírito bom. E aí estagiar nessas quatro, nessas cinco categorias vai chegando, até que um dia eu mereça. Como alguém me perguntei, quando que eu vou, não vou precisar mais ser testado? Como Deus entender, o Tato não, não erra mais, o Evair não erra mais, ele já não, não tem mais nenhum problema. Então eu tenho confiança, meninos, que Jesus não tem vontade de encarnar na Terra para fumar um cigarro. Ele não é. tem vontade de nascer aqui para ter relação sexual. Ele não tem vontade de vir aqui para comer um pedaço de picanha, ainda que seja aquela picanha das tops. Não, não a matéria não, não influencia mais a ele. Predomínio total e absoluto sobre a matéria e sobre os outros espíritos de outras horas. Então, vai? aquilo que aconteceu com públicos lentos no livro há Dois Mil anos, quando ele encontra Jesus e não consegue falar uma palavra extremamente emocionado, curvado, é isso mesmo que acontece, é o domínio absoluto daquele ser sobre o outro. Então, quando você chega perto de um ser elevado, não há o que questionar, não há o que debater, é um domínio sobre você e você, então, acata. No filme de ben mostra muito bem, Jesus só levanta para o um soldado romano, ele mal consegue olhar no rosto, ele ia dar uma chicotada, ele não consegue, ele deixa que ben receba a água de Jesus, porque é um domínio total, absoluto. E que nós estamos tentando compreender isso. E Kardec explica, o que é um puro? Alguém que chegou num nível evolutivo tão elevado, tão alto, que se despojou de todas essas imperfeições e agora nem mais passam por provas e expressões e desfrutam no seio íntimo de Deus. Uma só, olha né? só. Oi, Opa, a gente já está terminando, eu sei que você tem seu compromisso. Ficou bem claro, Então, né, pessoal, com espíritos puros, a condição de Jesus não erram mais. Né, na condição de Jesus, como ele veio, não tem mais problema com, de, nenhum, de nenhuma ordem. Porém, é, é, Tato falou de Sócrates, falou de, de Gandhi, de Chico, né? É, esses Espíritos aceitaram essa missão e cumpriram a missão. Porque muitos, né Tato? Muitos falharam na missão. Falharam, falharam. E era para a Terra hoje ter muito mais exemplos. Porque Jesus envia Espíritos em missão desde o princípio, né? Desde ali da... Né? Desde, é a, verdade, a gente, amigão. Né? Abraão e tal... E muitos falharam, pessoal. Então, muitos falharam. Nós, na condição que nós estamos, pessoal, a gente está bem, né, Tato? Estamos numa doutrina que nos explica, que no, no, nos, no, né, nos tira dúvida. Temos aí maravilhosas pessoas que passaram e são espíritos que podem nos explicar. E a gente, eu acredito que estamos bem, né? Porque espíritos superiores de uma segunda classe chegaram a falhar, né, Tato? Chegaram Exatamente. A né? exatamente só é Jesus, que é o Espírito puro. E graças a Deus que Chico não falhou, Gandhi não falhou, Sócrates não falhou, Pratão não falhou, né? Então tivemos muitos aí, é, é, Galileu não falhou, e outros muitos aí, né? E, muitos. Deus, deixaram tantos exemplos para nós aí. Então, excelente, querido. Eu queria Você queria. Gente... olha só, pessoal, se nós então temos nossas missões, não falha não, não falha na sua missão, não. Qual é a sua missão ou sua tarefa? Ser um bom marido, ser um bom filho, ser um bom patrão, um bom funcionário, honesto, não falha nisso não. Você sabe qual é o caminho da moral, e é, é isso mesmo. Não tem nada que, ah, eu tenho que fazer altas caridades. Não, não tem não, você não é paladino da caridade, não tem como ser. Senão você teria recebido uma, uma outra situação. Não falha não, o Rui chamou essa atenção muito bem no final. Sejamos bons, sejamos fazer o que, que pode. E quando o trabalho, o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando você estiver pronto, Deus vai te dar trabalhos maiores. Ele conta conosco para a evolução. Todos nós somos co-criadores, por enquanto em plano menor. Logo em plano maior. Mas vamos em frente, vamos fazer isso aí sem falhar. Que legal, amigão. É, é, as grandes missões chegam, né? É, chegam. Kiron é, tá aí, pessoal. Kiron tá aí. E, e a gente deve brincar, mas é, se você for analisar a, a, a, a evolução da Terra. E eu li um livro que Jesus fala que os apóstolos eram de capela, a grande maioria dos apóstolos. Por que que Kira não pode Jesus? Não pode levar apóstolos da Terra, né? Exato. Então, é, é, é, é, se, se, se a evolução mais ou menos é essa, então a gente tem que... Grandes missões chegam para quem está preparado. Né? E para quem está preparado e para quem estiver, né? Só que você só vai ter uma grande missão depois que você tiver as pequenas, né? Tá. As Isso, vai... Pequenas, ir. Né? É. Eu falei, mas imagina só que se assim, um desdobramento nosso nos permitiu assistir uma palestra e um espírito muito elevado foi lá dar a palestra a gente ficou no fundo, na última fileira porque nos foi permitido e de repente esse espírito sai do, do altar, lá do palco quando ele deu a palestra, nossa cabeça material tem que pensar assim e vem chegando perto de nós dois e fala Tato, Ivaí, eu estive com ele, com o nosso Jesus, o Cristo e ele pediu para agradecer vocês, vocês estão indo bem lá no trabalho Nossa, eu tô maravilhoso já que honra para mim, não importa que trabalho seja. É, é ser palestrante? É, é ser dentista, um bom dentista? Maravilha, moçada! Obrigado, meu pai, tá ótimo. É isso que eu quero. Nós, né? Nossa, que, que honra! Nossa. Que bom, tá? Cara, obrigado. Eu sei que você tem um compromisso com o pessoal de Araraquara, né? E, mas a gente, eu te agradeço muito em nome é, do nosso centro, onde você também é um trabalhador lá, no nome da diretoria, dos frequentadores, dos trabalhadores a todos que nos assistiram. Gente, foi muito legal, foi muito, né, muito ensinamento. O Tato é uma pessoa muito querida, um amigo muito é, é, grande que eu tenho, que eu gosto muito Obrigado, de com ele. Aí assim, eu falei assim, Tato, não dá para a gente fechar as 19, porque até as 20 a gente não acaba. Você estava certo mais uma vez, é. vai. e olha só, é, pessoal, eu agradeço também vai, esse carinho, e digo a Casa Chico Xavier em Bauru, pessoal, é o Centro Espírita referência em Bauru para mim. Ele senta um espírito que está trazendo Trabalhos novos, está trazendo novas pessoas, está atraindo a mudança da nossa humanidade. Então, quem não conhece, tá, fica o um convite. Toda quarta-feira tem palestra pública, muitas atividades, e vai lá, e vai um grande trabalhador. E vai ter uma peça de teatro, hein, pessoal? Se liga que está chegando uma peça de teatro aí novinha em folha. E eu vou participar mais uma vez. Gratidão, meu querido. Tchau, eu, amado, fica com Deus. Tchau, obrigado. Um beijo a todos, a todos. até mais. Até a próxima. Até a próxima, sim.